Oi pessoal, nós vamos iniciar uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre análise de regressão. Nós vamos iniciar nessa aula fazendo uma breve introdução, né? Nós vamos falar o que é análise de regressão, quando a gente deve utilizar e vamos mostrar também como que pode ser estimado esses coisinhas de regressão. Nas próximas aulas a gente apresenta exemplos aí para facilitar o entendimento desse assunto. Iniciando aqui então... Né? É, nós devemos utilizar a análise de regressão sempre quando a nossa variável independente, né, que são os nossos tratamentos, são quantitativos, e a nossa variável resposta, que a gente também pode chamar de variável dependente, também é quantitativa. Quando essas duas variáveis são quantitativas, a gente consegue fazer um gráfico dessa forma, onde nós teremos no eixo x... Os valores relativos aos nossos tratamentos, né? a nossa variável explicativa. E no eixo Y, os valores da nossa variável resposta, que é aquilo que a gente quer avaliar em cada um dos nossos indivíduos, como altura, é, número de sementes, número de frutos, né? e por aí vai. Então, veja só. Vamos imaginar aqui um exemplo onde a gente está avaliando vários indivíduos né? em função de diferentes doses de um determinado nutriente. Né? Então, cada bolinha dessas seria um indivíduo que foi avaliado com diferentes doses de um determinado adubo. Né? E aqui em Y, nós teríamos o valor de produtividade para cada um desses N indivíduos que nós estamos considerando nesse exemplo. Quando a gente considera apenas um gráfico né, com eixo X, Y e tanto de bolinhas, a gente chama de gráfico de dispersão. Né? E essa reta que ela está sendo atravessada aqui, a gente chama de curva de regressão. Por meio dessa curva de regressão, né, a gente quer modelar o que está acontecendo com a nossa variável resposta em função de alterações aqui na nossa variável expectativa. Né? nós conseguimos ver claramente que à medida que a gente vai aumentando o valor da nossa variável explicativa, nesse exemplo a gente tem um aumento da nossa variável resposta. E nós podemos então ajustar o um modelo de regressão que a gente vai conseguir estimar o valor que nós teríamos, por exemplo, aqui de produtividade em função de qualquer dose de nitrogênio que a gente fosse utilizar. Né? Uma dose de um adubo qualquer ou uma concentração né? de um hormônio e por aí vai. Então, o primeiro modelo de regressão, que é o mais simples, né, que a gente sempre aprende, é o modelo de regressão linear, um, também chamado de modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Né? Nele, nós temos aqui como representação uma reta. E temos aqui o um modelo relativo a esse modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Onde nós temos esse yi, que seria o valor observado em cada um dos nossos indivíduos, né? Então, esse I aqui é o um indexador. Se esse I aqui, eu falar que esse I é igual a 1, eu estaria falando né, que é, esse Y seria o valor observado para essa bolinha aqui, né, o valor de Y observado. Se eu falar que é 2, seria o nosso segundo indivíduo, né? I 3 e até chegar no nosso nésimo indivíduo. O A é o nosso intercepto, né? onde a nossa curva de regressão ela vai tocar o nosso eixo Y. Né? É, ela indica para a gente a altura que vai ter aqui a nossa reta, né? onde que ela vai partir nesse gráfico aqui de dispersão. Em outras palavras, né? o intercepto nada mais é do que o valor que nós teremos em Y, caso o nosso valor de X seja igual a zero. O B é o nosso coeficiente angular da reta, ele indica a inclinação da nossa reta. Se o nosso B ele é positivo, a nossa reta está inclinada para cima. Se o nosso B ele é negativo, essa reta estaria tá inclinada para baixo. E se o nosso beta fosse próximo de zero, né, a gente teria uma reta aqui paralela ao nosso eixo X. Esse XI seria a dose né, é, considerada para cada um dos nossos indivíduos. Que esse EI seria o nosso erro, né? O que, é que seria o erro? Seria a distância que a gente vai ter dos nossos pontos até a nossa curva de regressão. Então, qual que é o nosso problema que a gente quer resolver com a análise de regressão? Nós queremos estimar parâmetros, ou seja, estimar esses coeficientes. Chegar em um valor de A e um valor de B, que vai possibilitar que uma reta passe por entre esses pontos... E que possibilite que os desvios entre esses pontinhos e a reta seja o menor possível. Né? É, então, a análise de regressão nada mais é do que isso. Né? É a estimativa de parâmetros para a gente conseguir estimar a nossa variável resposta por meio das nossas variáveis explicativas. É, nós podemos utilizar a regressão considerando modelos lineares e modelos não lineares. Né? Muitas pessoas acham que o que define o um modelo como sendo linear ou como sendo não linear é o formato da nossa curva no gráfico de regressão, mas isso não tem nada a ver. Né? Veja só, a título de exemplo, vamos considerar esses modelos aqui: alguns modelos reais, outros modelos fictícios. Né? Só a título de exemplo. Se muitas pessoas olhassem aqui e falar que o primeiro modelo, né, que seria esse gráfico aqui referente ao modelo A, seria um modelo linear e o resto não linear, porque é que são curvas, né? mas isso não tem nada a ver. Para a gente saber se o modelo ele é linear ou se ele é não linear, a gente precisa fazer a derivada do nosso modelo em função de cada um dos nossos coeficientes. Por exemplo, se eu fizer a derivada desse modelo aqui em função de A, é, se vocês lembrar lá do cálculo, né, que a gente aprendeu lá nos nossos primeiros períodos de graduação, né, é, se eu fizer uma derivada dessa função, dessa equação em função de A, nós teríamos o valor 1, né. Se eu fizer uma derivada desse modelo aqui em função de B, a gente chegaria no valor de xi. Ou seja, eu estou fazendo uma derivada em função de A e não achei B. E quando eu faço uma derivada em função de B e eu não acho A, então isso quer dizer que a gente tem um modelo linear. Dá uma olhadinha nesse segundo caso aqui. Ó. Esse segundo caso é um modelo hipotético, né, onde nós temos aqui A mais BX mais Abxi ao quadrado mais o nosso erro I. Esse modelo aqui, pessoal, dependendo dos coeficientes que nós tivermos, a gente vai ter uma parábola, né? Dessa forma aqui. É... Esse outro modelo aqui de baixo, a gente também teria uma parábola, né? Vocês podem ver que aqui nós temos um modelo diferente, já que aqui a gente tem c na frente desse x ao quadrado. Vamos ver que interessante. Se eu fizer uma derivada desse modelo em função de a, nós chegaríamos, né? dessa derivada como sendo 1, mais b, que multiplica xi ao quadrado. Né? É, ou seja, eu faço a derivada em função de a e acho b na nossa expressão final. Se eu fizer a derivada dessa função aqui né, em relação a b, nós chegaríamos em xi mais a, que multiplica xi ao quadrado. Ou seja, eu ia fazer a derivada em função de b, e na nossa resposta, nós teríamos o nosso coeficiente A. Isso indica, então, que esse modelo aqui, ele é um modelo não linear, né? Porque a gente a derivada em função de um parâmetro e a gente conseguiu achar outro. Esse outro aqui, que é o modelo C, que gerou uma curva igualzinha a essa daqui de cima, né? Do nosso modelo B, se nós fizermos a derivada dela em função de A, né? A gente vai ver que a gente vai achar o valor de 1, se a gente fazer uma derivada desse modelo em função de b, nós vamos achar xi. Se a gente fazer uma derivada aqui em função de c, a gente vai achar xi ao quadrado. Ou seja, eu faço a derivada em função de um parâmetro e não vou achar outro. Então, esse modelo aqui é um modelo linear. Né? Então, para a gente saber se o um modelo é linear ou não linear, a gente não olha o formato dos nossos gráficos. Né? A gente olha apenas... Se, quando a gente faz a derivada da nossa função em relação a outro parâmetro, a gente vai ou não achar né, um outro parâmetro. Esse modelo desse, vocês conseguem ver, então, que ele é um modelo linear. né E aqui é um modelo não linear. Se eu fizer a derivada desse modelo aqui em função de b nós iríamos achar xi mais c, que multiplica xi. Então, faço a derivada da função de b, acharia c, né? Entre os parâmetros aí desse nosso resultado, dessa nossa resposta, né? Então, esse modelo aqui também é não linear. É, então, a gente tem modelos lineares, modelos não lineares, né? E nós vamos considerar aqui na nossa disciplina apenas os modelos lineares. Modelos não lineares, a gente vai aprender né, sobre eles quando a gente estiver falando sobre tópicos avançados, estatística e experimental né como outra disciplina como ministro. É, mas o que, que acontece? O que, que faz diferença o né, um modelo ser linear ou ser não linear? É, a principal implicação disso é a forma como a qual os nossos coeficientes são obtidos. Em modelos lineares, a gente consegue chegar em um estimador onde a gente vai ter um valor dos nossos é, coeficientes né, de forma analítica. A gente utiliza uma expressão estatística, a gente utiliza um estimador e consegue chegar nos valores desses coeficientes. Quando o nosso modelo ele é não linear, a gente não consegue chegar em estimador para os nossos coeficientes. A gente precisa utilizar métodos interativos né, para a gente conseguir estimar cada um dos nossos coeficientes. Então, essa é a principal diferença do modelo linear para o modelo não linear. né? É, modelo linear, a gente consegue chegar nos nossos coeficientes de regressão utilizando um estimador, né, uma fórmula estatística, e modelos não lineares a gente não consegue. A gente precisa utilizar procedimentos interativos. Mas isso daqui a gente vai falar bem mais para frente, né? É, dentro dos modelos lineares, os mais clássicos que nós vamos aprender aqui nas nossas aulas são o modelo de regressão polinomial de primeiro grau, também chamado de regressão linear, ou o modelo polinomial, né, regressão polinomial de segundo grau, também chamado de regressão quadrática, e regressão polinomial de terceiro grau, chamado de regressão cúbica é, Mas vamos lá. Vamos imaginar aqui, então, o que a gente quer fazer, né? Nós temos aqui diferentes quantidades de fertilizantes que foram utilizados, né? Como sendo os nossos tratamentos. E a nossa variável resposta seria a produtividade, né? Que está aqui no nosso eixo Y. Então, para cada uma das nossas doses de fertilizantes que a gente utilizou, a gente tem, né? Em cada uma das nossas plantas que a gente avaliou, em cada uma das nossas unidades experimentais, nós temos a respectiva produtividade, então, para a gente estimar qual que é a produtividade em função de qualquer valor que a gente utilizarmos né, como dose de fertilizante dentro desse espaço paramétrico estudado, né, a gente consegue estimar por meio de um modelo de regressão. Para a gente chegar nesse modelo de regressão, né, para a gente traçar essa reta aqui no meio, a fim de fazer com que o desvio de cada um desses pontos em relação a essa reta seja o mínimo possível, a gente precisa chegar em valores de A e de B que podem ser obtidos pelo método dos quadrados mínimos. Para os meus alunos de graduação que estão assistindo esse vídeo, não precisa se preocupar com essa forma da gente deduzir esses coeficientes, beleza? Pro pessoal que é da pós-graduação, que são os meus alunos, presta atenção aí é, sobre a forma como a qual a gente faz essa dedução, né? Caso contrário, vocês podem ter uma surpresinha aí na prova de vocês, beleza? É, mas vamos ver que então como que a gente conseguiria estimar nossos coeficientes de regressão, né? Como a gente consegue deduzir o nosso estimador? Então olha só, nós temos aqui nosso modelo de regressão. né? É, que seria yi, que é o nosso valor observado em função né, de a, que é o intercepto, mais b, que multiplica xi, mais nosso erro i. né tá até que nosso modelo de regressão. O que a gente quer? A gente quer fazer com que os nossos erros, ou seja, o desvio de cada um desses pontos, dessa reta seja o menor possível. Né? Como que a gente conseguiria achar o valor do nosso erro? A gente consegue achar o valor do nosso erro pegando todo mundo que está do lado de cada equação e passando para o lado de lá com sinal negativo. Né? Ou seja, erro I é igual a YI menos A menos BXI. É, então, eu preciso chegar no valor de A e de B que vai fazer com que esse erro, esse desvio, seja o menor possível. É, veja só, se nós somarmos todos esses nossos erros... É, nós teríamos um valor zero. Nós temos aqui valores positivos, né? A gente teria aqui ó, erros positivos e teríamos aqui do lado de baixo erros negativos, né? Erro positivo, aqui um desvio negativo, aqui um desvio positivo, aqui um desvio negativo, né? Entre o nosso valor observado e a nossa curva de regressão, né? E o fato de a gente ter erros positivos e erros negativos faz com que quando a gente soma os nossos erros a gente tem um valor nulo. Né? Então, se eu quero expressar todos esses nossos resíduos através de uma única chamativa, uma opção que a gente tem não é somar esses desvios. O que, é que a gente pode fazer? A gente pode pegar cada um desses desvios e elevar eles ao quadrado. Quando eu faço isso, os valores negativos se tornarão positivos, né? E quando a gente soma, a gente consegue chegar, então, numa única estimativa que vai expressar todo o nosso erro experimental, né? Todo o nosso desvio entre o valor observado, que são os pontinhos, e o valor predito, que seria a nossa curva de regressão, né? Então, nós temos aqui, somatório de cada um desses nossos desvios ao quadrado. É, então, pessoal, veja só. É, nós conseguimos, então, chegar nessa expressão de soma de quadrados dos desvios é, de forma né, a sumarizar, então, todo o erro experimental que a gente tem nesse nosso ajuste. Né? Então, trabalhando um pouquinho mais com essa equação, né, eu vou pegar todo mundo que está aqui dentro e vou elevar ao quadrado. Não é isso eu estou fazendo aqui, ó, somatório de erro I elevado ao quadrado, é que vai ser somatório, então, desses valores aqui elevado ao quadrado. Né? Então, a gente consegue chegar aqui nesse estimador. Por meio desse estimador, nós conseguimos, então, né, como eu já falei, chegar na nossa soma de quadrado desvio, também chamada de soma de quadrado resíduo, que a gente acha lá na análise de variância. Nosso objetivo agora, pessoal, então, é chegar em valores de A e valores de B, que vai fazer com que a nossa soma de quadrado dos resíduos seja o menor possível. Né? É, lá na no nossa aula de cálculo que a gente fez lá nos nossos primeiros períodos, a gente aprendeu que a gente consegue fazer né, é, isso encontrando um, por meio da derivada. Né? É, então nós vamos fazer aqui a derivada da nossa soma de quadrados de desvios em função de A e depois em função de B, para a gente achar os valores que vai minimizar né, a nossa soma de quadrado do resíduo. Então, trabalhando aqui com essa expressãozinha um pouquinho mais, né? é, vou colocar aqui, tirando de dentro o parênteses, nós vamos ter somatório de y ao quadrado. Se eu pegar o meu a ao quadrado e somar ele n vezes, lembrando que esse n vezes refere-se ao número de indivíduos que a gente tem na né? no nossa pesquisa, nós teríamos, então, n, que é o nosso número de indivíduos, que multiplica a ao quadrado, né? mais somatório i de b ao quadrado que multiplica x ao quadrado i menos, é, menos somatório de 2a y i menos somatório né, de 2b x I, y, i mais somatório de 2ab x I. então a única coisa que eu fiz aqui foi só tirar os parênteses né, colocando somatório na frente de cada um dos elementos é a única coisa que pode ter parecido estranha para você se esse a ao quadrado virar n ao quadrado. Né? Mas sendo esse a uma constante, se eu fazer uma constante mais uma constante mais uma constante n vezes, é a mesma coisa de fazer n que multiplica essa constante. Beleza? É, aqui, pessoal, eu só peguei o que é que se quer constante para ser para o lado de fora do nosso somatório. Né? Então, tem aqui, ó, somatório. De B ao quadrado XI, passei o B ao quadrado aqui para fora, 2A passei aqui para fora, 2B passei aqui para fora e 2AB passei aqui para fora né, do nosso somatório. Então, isso daqui é só para facilitar aqui a nossa visualização. É, prosseguindo aqui, então, né, a gente vai fazer a derivada dessa função em relação de A, para a gente conseguir achar os valores de A que vai minimizar a nossa soma de quadrado resíduo. Depois, a gente vai fazer a derivada desse modelo de regressão para a gente chegar no estimador, né, é, que vai nos possibilitar chegar no valor de B, a fim de minimizar essa nossa soma de quadrado dos resíduos. Então, nós temos aqui né, é, a nossa... Função, e vamos começar fazendo, então, a derivada dela em função de a. Né? Se eu tenho aqui NA ao quadrado, eu pego 2, passo para frente. Então, 2 vezes n vezes a é, elevado a 2 menos 1. Um, né? Ou seja, a elevado a 1. Um. Então, essa expressão aqui fica... Na. Aqui, como não tem A, não fica nada, né? Corta. Aqui também, nessa parte aqui, não tem A, então não vai aparecer nada aqui embaixo. Aqui tem A, né? Então, é A elevado a 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. A né? elevado a 1 menos 1 é a mesma coisa de A elevado a 0, que é igual a 1. Então, esse A some aqui embaixo. É só a gente lembrar das nossas aulas lá de, de, de cálculo, né? Então, a gente teria aqui ó, 2 que multiplica somatório de i indo de 1 até n né, do nosso yi. É, aqui não tem a, então corta também. Aqui tem a. Né? Então, nós teríamos aqui 2 que multiplica b, que multiplica o somatório de xi. A gente chegaria nessa expressão. O que, é que a gente vai fazer agora? Nós vamos igualar isso a zero. Né? Então, a gente iguala isso a zero, vou deixar o A de um lado da expressão e quem não tem A, vou passar para o outro lado da expressão. Né? Nós conseguimos chegar aqui nessa expressãozinha. É, eu posso dividir o lado de cá e o lado de lá por dois, né? ou seja, cortar esses dois, de forma que a gente chega nessa expressão. Agora, basta eu pegar o N e passar para o lado de cá dividindo. E a gente consegue chegar, então, no nosso estimador de A, né? do estimador do nosso intercepto. É... Então, se o que a gente for olhar aqui, ó, se eu somo todos os meus valores de y e e divido ele por n, nada mais é do que a média de todos os nossos valores observados. Né? A média, por exemplo, de produtividade de todos os nossos indivíduos, de todas as nossas unidades experimentais. Menos B que multiplica somatório de xi dividido por n, né? nada mais é do que a média de todas as doses que a gente utilizou lá dos nossos indivíduos. Né? Então, B que multiplica a média de xi. Então, para me enxergar no meu valor de A, primeiro a gente precisa encontrar o valor de B, né? com o nosso coeficiente angular da reta. Para a gente ver como que a gente consegue achar B, nós vamos fazer a derivada dessa nossa soma de quadrados dos desvios né? em função de B. Né? A gente vai achar o valor que vai minimizar essa soma de quadrado de desvio. Então, a gente tem aqui ó, a derivada né, em função de b. Se nós formos olhar essa primeira parte, não tem b. Então, corta. Né? Não tem nada. Aqui também não tem b. Então, aqui não vai aparecer nada. Aqui tem b. Então, eu vou pegar esse 2. Então, 2 que multiplica b né, vezes o somatório de x e ao quadrado. Menos... Essa parte aqui não tem b. Então, corta. Aqui tem b. Né? Então, vai ser menos 2... Aqui é b elevado a 1, né? então b elevado a 1, 1 menos 1 é igual a zero, b elevado a 0 é igual a 1, então b ele some aqui nessa expressão aqui embaixo, né? que multiplica o somatório de x, y, i, mais 2 que multiplica a, o b aqui ele vai sumir também, né? 2a que multiplica o somatório de x, i. Agora que a gente fez essa derivada, basta igualar isso a zero. Né? Então, vou deixar quem tem B de um lado da equação e quem não tem B vai para o outro lado. A gente consegue chegar nessa expressão aqui. Então, o que, é que nós vamos fazer, pessoal? Agora, eu vou cortar esses dois. Né? Eu tenho dois multiplicado do lado de cá e tenho dois multiplicado todo mundo do lado de lá. A gente pode cortar esse dois para simplificar né, a nossa equação. Então, cortei aqui os dois do lado, dos dois lados né, da nossa equação. E o que a gente vai fazer agora, né? É, Para mim conseguir achar o meu valor de b, eu vou vir aqui, eu vou substituir o a por essa expressãozinha que a gente achou aqui anteriormente. Então nós vamos vir aqui, vai ficar então b somatório de xi ao quadrado que vai ser igual a somatório de xi e onde era a eu coloquei essa expressãozinha aqui, né? Eu vou multiplicar então meu somatório de xi por somatório de yi, e também, né, por esse menos b somatório de xi. Ao fazer isso, né, nós vamos ter aqui, então, somatório de yi, que multiplica somatório de xi, dividido por n, menos b, que multiplica somatório de xi, b somatório de xi, nada mais é que somatório de xi ao quadrado, né? Então, a gente chega aqui nessa expressão. Continuando, então, é, nós vamos pegar, né, essa nossa equaçãozinha e vamos tirar ela de pare... dos parênteses. Né? Então, eu só vou inverter o sinal. Aqui era positivo, virou negativo, né? e menos vezes menos aqui ficou com sinal positivo. Agora, eu vou pegar essa parte onde tem o B e vou passar para o outro lado da nossa equação. Né? Então, nós vamos ter B que multiplica o somatório de x ao quadrado menos. Essa expressãozinha aqui, ela está aqui positiva, passa para lá negativa, né? Menos somatório de xi, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por n. Esse bzinho que está aqui, eu passei aqui para o lado de fora do parênteses, né? Que é igual o que sobrou do lado de cá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa expressãozinha aqui e vamos passar para lá dividindo. E agora, a gente tem o nosso estimador para o nosso coeficiente angular da reta. É, isso daqui nada mais é do que a covariância entre x e y dividido pela variância de x, né? A gente consegue chegar no nosso coeficiente angular da reta. Então, como eu disse, né, para quem é da graduação não precisa se preocupar muito com a dedução desses coeficientes, né? mas para quem é da pós-graduação é bem legal né, entender muito bem as diferentes formas que a gente tem de chegar em estimadores né, de coeficientes, ou seja, estimadores lá, seja lá do que for, né, é, principalmente aqui para o um método quadrados mínimos, que é um dos métodos mais simples né, e mais triviais aí que a gente consegue utilizar. É, outra forma também, né, o é que vale mais para o pessoal da pós-graduação também, é, a gente consegue estudar os nossos modelos de regressão considerando uma notação matricial. Onde o nosso y seria um vetor, onde nós vamos ter os nossos valores observados. x é o que a gente chama de matriz de incidência, ou matriz de delineamento. Isso daqui vai ficar bem tranquilo da gente entender é, nas próximas aulas, quando a gente vai construir essas matrizes de incidências. Beta é o nosso coeficiente, são os no... um vetor com os nossos coeficientes de regressão, né? Nesse caso aqui vai ser o valor de A e o valor de B, então é um vetor que vai ter apenas dois valores, mais o nosso E, que é o nosso resíduo, né? É... Então, embora esse modelo de regressão, sua é forma algébrica, que é essa daqui de cima, né? Muda de acordo com os parâmetros considerados, por exemplo, o que poderia ter aqui um C que multiplica XI ao quadrado, né? no caso de um modelo de regressão quadrático, ou mais é, C que multiplica XI ao quadrado, mais D que multiplica XI ao cubo, né? no caso de um modelo ao cubo, ou seja, o nosso modelo algébrico ele muda. Mas esse nosso modelo matricial ele não se altera, ele sempre vai ser dessa forma aqui. A única coisa que vai mudar é a nossa matriz de delineamento. Então, isso é uma grande vantagem, principalmente do ponto de vista computacional, que a gente consegue chegar no estimador de coisinhas de modelos lineares né, por meio de uma única expressão, independente de quantas parâmetros que a gente tem no nosso modelo de regressão. Né? Então, isso aqui facilita bastante os nossos cálculos é, por meio de programação, quando a gente tem recursos computacionais, né? é, e facilita também a obtenção dos nossos estimadores, como nós vamos ver. É, então, vamos lá. Vamos considerar que nós temos o nosso modelo matricial. Né? Para a gente obter o nosso erro, basta nós pegarmos aqui e colocar né, y menos beta, passa o xβ para o outro lado aqui do igual, a gente chega nisso. Da mesma forma, a gente quer fazer com os nossos erros, né, que a distância desses pontos da nossa reta seja a menor possível. Então, tem aqui os nossos resíduos. E para isso, então, né, a gente precisa primeiro... Condensar, né? chegar a um estimador que vai expressar todo esse erro em uma única estimativa. A gente viu lá no exemplo lá da nossa forma algébrica que nós consideramos né, a soma de quadrados dos desvios. Nós pegamos cada desvio, elevamos ao quadrado e somamos. No caso aqui de álgebra de matriz, isso é a mesma coisa fazer e, e né? Se eu faço a transposta do meu vetor de erros e multiplico pelo meu vetor de erros, eu vou ter meu somatório de cada um dos meus erros ao quadrado, que é a nosso soma de quadrado do resíduo, que vai ser igual, se eu estou multiplicando meu E pelo meu E, né? fazendo meu erro ao quadrado, o meu E, linha E, nesse linha que é uma transposta, aqui do outro lado eu vou ter y menos x beta, e a transposta dele que multiplica y vezes x beta. De forma que essa parte aqui, essa multiplicação, a gente vai ter y'y y menos 2 é, beta x'y mais x beta vezes x beta, né, a gente vai ter que beta linha x' que multiplica x beta. Né. E após chegar nessa expressão, a gente vai fazer a derivada dela em função de beta, que é o vetor com os nossos coeficientes de regressão, a fim de obter esses coeficientes e vai fazer com que o nosso erro seja o menor Possível. né? Então, vamos fazer aqui nossa derivada, nossa soma de quadrado de resíduo, do desvio, em função de beta. É, aqui não tem beta, né? Então, corta. Aqui tem um beta. Né? Então, nós vamos ter menos 2 que multiplica x'y. Como é beta elevado a 1, né? Não tem nada aqui, então é beta elevado a 1. 1 menos 1 é zero. Então, o nosso beta ele soma aqui nessa expressão. Aqui a gente tem dois beta, né? Como se fosse beta ao quadrado. Né? Então, vou pegar o 2, passo aqui para frente. É, esse 2, né? beta ao quadrado, né? 2 menos 1, 1, né? beta elevado a 1, dá B. Né? Então, a gente tem aqui o nosso beta. Então, beta' que multiplica x'y. Então, pessoal, nós igualando isso daqui a zero, né? a gente consegue chegar nessa equação. Né? Eu vou deixar beta de um lado, vou passar aqui não tem beta para o outro lado, a gente chega nisso daqui. Vou cortar os dois, né, desses dois lados aqui da equação. A gente chega nisso daqui. Quem eu quero encontrar é beta, né? Então, eu vou pegar meu x'x x, vou passar para o lado de lá dividindo. De forma que a gente consegue chegar nesse estimador, né? A gente consegue chegar, então, nos nossos coeficientes de regressão, que é o de A e de Bzinho, né? Que vai estar dentro desse vetor betazão, né? Desse vetor beta. É, fazendo inverso de x linha x que multiplica x linha y. Então, pessoal, em breve a gente vai ver aí vários exemplos, né, é, que vai facilitar bastante o nosso entendimento. Nós vamos aprender nessas nossas próximas aulas estimar esses nossos coeficientes de regressão e também construir análise de variância, né, em situações onde nós não temos delineamento experimental, né? um caso onde não há repetições. Nós vamos aprender também a fazer isso, né? no caso onde a gente tem um experimento em DIC e quando a gente tem um experimento em DBC, né? Então, a gente vai aprender a fazer as análises de variância nessas diferentes situações. Vamos aprender como né, que a gente consegue estimar a significância aí dos nossos coeficientes de regressão em cada um desses casos, considerando o nosso modelo polinomial de primeiro grau, né? A gente teria análises de variâncias dessa forma aqui. E também considerando o nosso modelo de regressão de segundo grau, né? onde nós teríamos aqui a análise de variância dessas formas aqui, né? em função da ausência de delineamento experimental, aqui no caso de DIA e no caso de DDC. Nós aprendemos muitas coisas legais aqui nessa aula de hoje. Né? A gente ficou mais preso aqui na teoria sobre o que é uma regressão e como que a gente consegue chegar nos estimadores aí dos nossos coeficientes de regressão. E na próxima aula, pessoal, nós vamos aprender, então, é, com exemplos, como que a gente consegue estimar os nossos coeficientes e fazer uma análise de variância de forma bastante intuitiva, sem precisar preocupar muito com fórmulas. Beleza? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, receber notificações de novos vídeos, compartilhe esses vídeos aí com os colegas de vocês, né? Isso aí vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Até a próxima aula!